Era isso que eu estava esperando Pois não, Sagat Round one. Fight. E aí, pessoal Aqui é a Paloma Estou jogando nas Casuais Eu estou continuando a série Testando personagens para quem não assistiu Eu vou deixar o link aqui no card Fique à vontade Eu estou jogando com Sagat eu estou enfrentando o Zangief. Engraçado que eles vieram tudo com a mesma roupa, né? E é complicado a gente enfrentar o mesmo personagem que ele, daquele que você gosta. Então, o bom é que você sabe todas as jogadas, né? É, com o Sagat eu vou tentar dar tudo aqui. Na... <risos> ah, parece esse ventrilo. Ah, não! Vou, vou, vou jogar muito Hadouken Hadouken Shoryuki Tudo que tem direito. Round assim, eu não, não sei muito jogar com o Sagat, né? Quem. Quem sabe jogar com o Sagat melhor e ver que eu não tô dando um, um golpe? Pode. Se puder deixar dicas, né? Finalmente o campeão usou o golpe predileto dele. Fazia tempo que não usava o Tiger Nia. Eu, eu vou ter que ficar mantendo aqui a, a distância. <risos> Eita porrada! Tá me deixando zoar pra lá? lá, Duque na cara <risos> ah, deu um farofa. <risos> Mais um pouco Tá quieto <risos> you win. Ah, mas eu fico com o coração partido, viu? <risos> Isso é que é o verdadeiro Maita <risos> <risos> <risos> Round one. Tá, mas é o importante é ganhar. O, o Zangief original tá descansando. <risos> tá no mar, Uma farofa. Eita, eu tenho que ficar aqui de longe, soltando um o aqui. <risos> E vocês, pessoal? O que, que vocês acham de enfrentar o Zangief? O que, que vocês acham de vocês enfrentam? Deixem nos comentários. Ah, porrada não! Tô me recuperando um pouquinho aqui, ó. <risos> tá ficando tonto. Não! Esse golpe. Ah, meu. O golpe da vazia. <risos> Round 2 Fight oh. oh. é de complicado. Eita. Que <risos> a perna do Sagat é enorme. <risos> Ah, isso que é... Tá, ó, oh. vai lá, vai lá. <risos> espaço. Ah, não, ai, ah. eu tô tentando bater aqui. Vai, amigo, vai, errei. <risos> Ah, vou ganhar uma aí, vai. Tiger. agora eu vou ficar. Bateu. Vou roubar bastante com esse golpe. Ah. Fogo Eita Olha Como pode? Vai pra lá Tem que jogar esse Hadouk E dar a perna Não! Eu tenho que te fugir. Ah, meu, não acredito que eu caí nessa. <laughs> Round two. <Fight. laughs> oh, eu tenho que ficar esperto senão não ganha. O que eu Difícil você dar os golpes aqui, mas... Eu também não sou acostumada né, a jogar com ele direto. Por isso que é bom fazer essa série, você testar os personagens. Você joga um pouco de cada. Oxi. Ah, não. Porque esse golpe... Fica aí! fight Agora é o final, preciso prestar atenção aqui Vou roubar com o Hulk. Fica aí, fica aí Eita, tá começando a ouvir, né? Não Ah, não, tá esperto Ah, já sei, né, amigo? Morre, Eu não morreu Ai, não Ah Quase, gente Ainda bem